Qual é a diferença entre "seme e assieme? Nenhuma. São palavras sinônimas e fica a critério do falante decidir se utilizar uma ou se utilizar outra. Dependendo da região, da cidade, prevalece o uso de uma ou de outra. Insieme e assieme, com a função de advérbio, ou seja, significando juntos, juntos, é invariável. Será sempre insieme ou assieme. Não vai ao plural, a palavra não muda, será sempre assim. Veja os exemplos. Lavoriamo insieme da 10 anni. Lavoriamo assieme da dieci anni. Vado insieme a te al supermercato. Vado assieme a te al supermercato. Andiamo al mare insieme domani mattina? Andiamo al mare assieme domani mattina? a lui in banca vai in banca assieme a lui mettiamo insieme tutti i piatti sporchi mettiamo assieme tutti i piatti sporchi andiamo tutti insieme in italia andiamo tutti assieme in italia per altro lato insieme e assieme pode ter também a função de substantivo, e ali sim varia em número, pode ir ao plural. Então, singular, insieme, plural, insieme. Singular, assieme, plural, assieme. O que significa como substantivo? Significa um grupo de coisas, um conjunto. Veja os exemplos. Que significa no insiemi numérico in matemática? Estudieremo oggi come fareli assieme con il CAD. Essas palavras usadas como substantivo, muitas vezes, têm um significado mais técnico, mais mecânico, significando que, em italiano, se chama assemblaggio. Assemblaggio, que é montagem, é mais para uma área técnica mesmo. O mais comum é ouvirmos insieme e assieme, Uh, com o sentido de junto, de companhia.